Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um Hot League, rapaziada, faz tempo que eu não trago vídeo de Hot League E mano, já, tamo... já tá na sexta temporada, tá ligado? Eu até... Eu até... Ah não, é. já tô no nível 1 ainda Mas vamos lá, rapaziada, o que... que tem de novo aqui, mano? Mas faz tempo que eu não jogo, tá ligado? Agora tem torneio, mano, tem torneio pra você jogar, tipo, ganhar alguma coisa, isso, eu não sei como funciona esse torneio E conforme o dia tem torneio, tá ligado, basicamente E bora lá, rapaziada, vamos jogar casual mesmo, mano. normal mesmo A única que tem, tem basquete e tem esse aqui de, de poderes, né esse aqui de poderes é massa pra caramba. Jogar que eu nunca mais joguei esse poder aqui, que eu adoro e, Esse modo, tá ligado É o modo mais legal, mais divertido que tem pra jogar no hostilinho E rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí inscreve no canal e... Já pra ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos tem Bora lá, bora lá, bora lá. Três dias depois... Ah, badalho, já achou, mano. Ah, basquete, velho. É basquete com poder, né? Não, não, não, não é possível. Basquete com poder, mano. Não, não, não. Aí é sacanagem. Tem poder, né? Ah não, botei basquete, mano, botei basquete, devia ter fotógrafo poder tudo dentro, tudo bem, tudo bem. Mano, eu tô viciado em basquete, tá ligado? Tô vendo bastante em basquete. E hum. é mó da hora. Ai é, ai, é, é, vai, vai, vai, vai. Não precisa de carro alto pra isso. O carro é baixinho. Ele não pega a bola direito Caralho, o cara mandou bem. O cesta, ah não, o cara tirou. tira da mamãe. Errou! Não, agora foi cesta dele. Não, não, não, não, não, não. Que caramba. Tira, tira, tira. Tirei, caralho. Porra. Ah não, velho. É mó difícil, mano. É mais difícil que igual a é seguinte. Ih, caramba, chegou na tabela. Ah, que merda que é bonito virar, mano. Isso daqui é mais difícil. Foi, foi, foi. Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora que eu tô sem turno. Ah, velho. Ui. Quase, quase, quase. Calma, calma, calma, calma. Vai respirar, rapaziada. Vou respirar. Beleza, tocou pra cima, tocou pra cima e caramba. Agora foi, agora foi. E agora foi você. Mano, é mó difícil, cara. É muito difícil, velho. Olha porque eu tô um tempo sem jogar, tá ligado? Aí tirei. Tirei a bola. Ah, mano, o cara ficou olhando na frente, mano. Quer ser é sexta. Agora é sexta dele. Quase. Mas ninguém faz sexta, agora foi. Não. Agora foi. Que véi, que véi, mano. Vai, vai, vai. Vai, caramba, vai, vai. É. Ah, mano. O carro não pulou, velho. O carro não pulou, mano. A ah, caramba. Puta merda. Joguei o cara lá um. É difícil pra caramba, mano. Mano, o certo, velho, é fazendo um jeito de... É, fora foi. Bora, foi. Porra, cara. Mandou bem, mano. Mandou bem, mano. O cara mandou bem, mano. É que tem uma cesta. Chegou na tabela, é sexta. Bora, bora, bora. Cesta hum. não, essa não. Nossa Ai, caramba caramba, reto A bola, velho Que bom Não Não Não Vai Ai ah, não, mano Se eu tivesse tocado a bola, não ia, velho A bola ia é reta e ia botar na tabela, tá ligado Que merda, mano Eu vou Agora já era, ela é que tem um minuto, mesmo O cara tentou defender ainda, O cara tentou defender ainda. Ah, mano, agora, agora é show, né? Agora virou é festa Agora virou festa. Agora virou festa. Aí tirei, pô. Olha a certo, olha certo. Olha certo. Capotei, capotei, capotei. Capotei. Ai, quase velho! Quando se eu não fosse não pegasse tudo, falei certinho. Só peguei tudo. Olha certo, olha certo. Quase. Caramba. Fica em pé, pô. Fica em pé. É. Vamos, vamos, vamos. Calma, porra, o cara bateu em mim, mano. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Aí, agora é a sexta, agora é a sexta. Agora é a sexta, tá lá. Porra. Colou O cara ainda ajudou, hein, mano. Se não teria pegado na trave ali, não ia, ia ser, eu sei. Vai. É Eu não consigo voar, tá ligado? Não, não, não Ah, velho Que mentira, mano Que mentira descabelar 36 segundos, não dá pra nem empatar, mano Quer é, dar, não, não, não, não ia rolar, Não, não, não, agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora não dá mais pra empatar não, mãe. Salvo o time, rapaziada. Já volta aqui. Eu vou jogar o futebol ali. Vou botar no futebol e já volto com o Olha lá, rapaziada. Aqui, aqui ó, uma sessão aqui com é, futebol com poder aqui, mano. Agora vai ser massa. Agora vai ser massa, rapaziada. Agora vai ser massa, hein. Eu vou deixar os caras aí, mano. Do céu, agora vai ser uma loucura. Falta 7 segundos pra liberar os poderes, hein, rapaziada. Falta 7 segundos para fazer o gol, pô. Ah, já dei assistência lá pro maluco, mano. O maluco já fez a colação. Ó. Ah, pulei ainda. Não deu nem 10 segundos ainda. Eita, caramba, já tem 7 segundos de novo, hein. 7 segundos de novo, hein. Pura compaixão. É. Vai vai, vai, só fazer, só fazer, só fazer. Mano, agora fodeu. Agora fudeu. Sai vai, sai, sai, sai. Sai, vai, vai, vai, vai, vai. Uh! Folaço, caramba! Que foraço, mano! Esse negócio aí é um porco-espinho, tu pega a bola e. Só então, se o cara bater, tu solta, tá ligado? Não, não, não solta. Aí tem furacão, tem um monte de coisa, mano. Olha o da hora esse. Assim. Oh. Eu vou várias vezes aí. Já bateu pra lá, hein. Já bateu pra lá. Ai, mano. Golaço, mano. Que golaço, velho. Não, não, mano. O cara correu a bola, velho. Olha lá, o cara correu a bola. Que tal. Xablau. Xablau. Muito louco, mano. Já a 3 a 0 hein, rapaziada? Tá virando passe Tá virando passe hein? Ah, pé, quase, mano. Agora ele já liberou os poderes. Já liberou os poderes. Ai caramba! Não! Não! cara! Tomou uma jabiraca! O cara botou o poder em mim, mano! Mandala, mano! Boa! Boa de quem? Ah, não! vamos o nosso! Boa! Boa! Boa! Boa! Boa! Boa! O cara pegou o desintupidor ali e fez gol! eu pegou, olha o gol tá lá, cara que time fora, mano que time fora, lá, mano. olha isso, mano que jogo de sabedoria, hein Amo moral mano virou o passeio, virou o passeio os caras vão dar kit hein. os caras vão dar kit olha olha o gol, olha o gol ah! virou o passeio, mano na moral, mano Ih, boiço, mano Eu pensei que tinha é sido eu tocar na bola Mas o cara tocou primeiro Bora Vai, vai, vai, vai, vai, vai Manda lá, manda lá, manda lá Lá, manda, manda, manda Não Boa! porra Ei, ei, ei, ei, ei, Mano, acabei errando por causa do Nito eu Calculei a distância Mas o cara tava preparado lá pra meter o gol, né boa, boa, O cara é muito bom, mano, na moral Na moral, o cara é muito bom é, agora ele já vai liberar os poderes, hein Já vai liberar os poderes agora Tá aqui o cara lá na China Porra, boa boa! Caralho, mano o cara joga muito Esse cara joga muito é O famoso mestre do Cristiano Quase, quase, quase Ui Jogou o poder agora. É, já capotei o cara aí. Já capotei o cara. Caramba. Ah, mano, o cara tá de espinha ali, velho. Eu tô de nitro. Caramba, bora fuder Já tô rápido. Vou mancar um Furacão, furacão Furacão, menino Vai Congelou, congelou É nice, nice, nice, mandei a bola lá pra esquina Vai, vai, vai, manda, manda, manda, manda. Aê, boa, mano 9x0, 9x0 a Na moral Virou passeio, rapaziada. Cara que eu não pedi nenhum. Eu acho que eu fiz um só. Comenta aí se eu. Se eu fiz um, rapaziada. Tanto gol alto que eu já esqueci. Ou só dei assistência. Aqui, ó. Vamos lá. Partida de jogador. Agora eu fiz um gol, pô. Agora eu fiz um gol, pô. Joguei sozinho lá, um, dois, e três, cabrão. Joguei sozinho, ó. Para tudo. Colou um o golaço, ui, caramba, o cara tava ali pra defender, mano. Ainda bem, tirou pra cima. Não deixa não, deixa não, que aqui não vai ganhar de zero. Deixa não, pô. Mas vai ganhar de zero dessa parada Pô, mano, o cara botou um soco do um primeiro aí Tá de zero Aí caramba, tira a bola aí Atira, atira Deixa não, deixa não deixa não. não, deixa não Mano, mandei a bola lá pra China é o cara tocou a bola é, Cheguei a tocar na bola Mano, esse ter, ter leste Tipo ali, muito bom mano Virou o passeio Oh. Ah, mano, que merda! Foi assistência aí, mano. Mandei a bola pra ele. Era tudo planejado. Tava tudo planejado. De é que ele fizesse o gol. Olha lá, olha lá, olha lá. Boa, oh, nice. Era tudo planejado. Bora. Ah, deu gol aqui, pá, ah, ah. o gol. Ah, cara. Pega a bola aqui de novo. Olha ali. Oi, tá no transporte. Vai, acelera, acelera. Ah, velho, o cara me explodiu, mano. mas acelera, acelera, acelera. Boa, mano, boa, Pokipá. pá. Porque, pô. 14 a 0 mano, falei que nós ia ganhar de 0 Ela vai ganhar de 0 Essa é eu ali os caras fazer, tá ligado? Os caras esperando Esperança do gostinho Mas vai ganhar de 0 Ah, pé Merda mano Não, não, não, não, não. não pé o play na hora, mano. Opa! De yeah. ré! ah, ah, Fez ah, ah. gol de ré, mano. Ah, lá, lá, lá. peguei a bola. Pega pro papai. Que golagem, de ré, mano. De ré, mano. Virou passeio. Ai, ah, é, mano. Na Fazer um gol de honra mano, é mais um gol de honra Oh, mano, moral tá muito fácil isso aqui, velho Se os caras não desistiam, mano, os caras foram guerreiros também, mano Eu já teria desistido, tá ligado? 16x0, olha, se ele é um jogo que um eu jogo bem, velho Caramba Manda, é, manda, manda pra... pra, pra, pra, pra... Porra mano, o cara botou a dele de novo, o cara é brabo Não vai dar pra fazer 20, 20 a 0 porque não vai dar tempo mano. Mais 18 eu acho vai Não, não dá tempo também Vai dar tempo de tocar na bola Tocar na bola e enxabal Ah, é mano, caramba, mano, que vitória foi essa, rapaziada? Na moral, mano, que time foi esse? Na moral, mano, rapaziada, deixa o like aí se você gostou do vídeo, mano, tá muito legal, não tem porque você não deixar o like, deixa o like aí no canal e ganha um prêmio aqui, mano, também né? 16 a 0. Aí é isso aí, rapaziada, deixa o like, tamo junto, fui.